Eu sou Renata Yoshida, sou terapeuta integrativa e é uma honra eu estar aqui, né? Foi uma alegria, uma gratidão imensa participar dessa formação e porque foi uma partilha, assim, do professor Wallace Lima e da doutora Eveline, assim, de uma entrega tão amorosa, tão elevada, tão harmoniosa que a gente sente né a vibração o dia todo então hoje eu assim agora eu estou num estado assim de muita satisfação, muita alegria, muita gratidão eu cheguei no meio da coragem né o nível de consciência e eu saio aqui no final da neutralidade então foi um salto né uma conquista, e eu vou levar daqui, é, eu saio com bastante esperança, com muita confiança, assim, de a cada dia melhorar e dar esses meus saltos, né, elevar meu nível de consciência. e Mas não só isso, estender a um número muito grande de pessoas, né, que, que chegarem no meu campo, que estiverem também abertos para dar seus saltos. Então, muita honra, muita gratidão essa experiência linda que foi, assim, fantástica. Gratidão.